Amigos do Instituto Cirela. Meu nome é Ricardo Calçado, diretor e fundador da Onda Solidária e do Projeto Onda Esportiva. Projeto que visa proporcionar transformação social através do esporte e da educação. Atuamos há mais de 10 anos no bairro de São Cristóvão, mais especificamente nas comunidades do Tuiuti e da Barreira do Vasco, trabalhando não só atividades esportivas como o futebol, mas também yoga, inglês, inserção no mercado de trabalho e palestras de diversas áreas. O apoio do Instituto Cirela vai ser tão importante para a gente manter os projetos, continuar com os trabalhos de alta qualidade é, das nossas crianças e jovens. Nos desafios da pandemia e durante, a gente conseguiu, junto com a equipe, com as famílias, com os próprios alunos, inovar em várias áreas. A gente continuou dando as aulas é, de forma online, né, que foi um grande desafio, mas tivemos um ótimo resultado pois a gente uniu a questão das redes sociais, bem é, interativas com a juventude, com os alunos, além dos trabalhos de inglês, yoga e outras atividades também como lives. Para o segundo semestre de 2020, a gente começou a fazer aulas híbridas, assim como no começo de 2021 também. Então, esse apoio que a gente vai pretende receber vai nos ajudar muito a manter tanto as aulas práticas presenciais quanto de forma híbrida, com a questão online também. O apoio vai ser para ajudar com a equipe, com profissionais, equipamentos, materiais esportivos e com um pouquinho da parte tecnológica para ajudar a gente a manter as aulas também a nível online. Contamos com o apoio de vocês, vai ser um prazer vocês fazerem parte desse nosso sonho. Saudações solidárias!